Fala gente verde, todo mundo bem? Espero que sim, aqui é o Luiz e eu quero saber com você. Você sabia que existe toda uma sabedoria, um poder milenar que existe nas plantas, que pode ser que você não conheça? Se você não sabe que poder é esse, se você não sabe e quer descobrir, fica comigo que eu vou te contar todo o poder que existe por trás do verde. Vamos lá? Música Gente, assim como os sons, as cores, né, os cristais, as plantas também são emissárias divinas para ajudar a gente no nosso processo evolutivo aqui na Terra. Deus, em sua maravilhosa misericórdia, quando Ele mandou, né, criou esse planeta escola, que é o planeta Terra, e mandou para cá os seus alunos, ou seja, nós, para conseguirmos, né, a gente evoluir, a gente conseguir se desenvolver enquanto espírito em evolução, um processo de estar tá cada vez melhor, ele mandou também seus melhores e mais profundos professores, que são as plantas do reino vegetal. As plantas, elas têm uma missão muito linda, têm uma, um poder muito profundo de conseguir nos ajudar a elevar a nossa sintonia. Elas estão num padrão, num patamar tão elevado que elas chegam ali perto da energia pura dos anjos, dos arcanjos e dos devas. Os devas né, são seres iluminados, que no hinduísmo são conhecidos como seres superiluminados. Eles são como se fossem os arquitetos de Deus, os arquitetos da criação. Se hoje tem uma folha né, aqui de papel em branco, né, é porque Deus intencionou que isso acontecesse e Ele designou um deva para isso. Se existe aqui um mármore, um granito, uma madeira, um tecido que faz um pano de, de, de prato, né? É porque, na sua infinita criatividade, ele designou um ser para que aquilo acontecesse, para que aquilo ele fosse manifestado. Os Devas, eles são os arquitetos de Deus e através dos seus ajudantes, através dos seus operários, vamos dizer, que são os elementais, né? Tem Andina, tem Gnomo, tem Salamandra, Jean, Din, Silph, Nereia, Naya, Potamidi, tem toda uma vasta coleção, uma vasta sorte de elementais, que executam para os devas né, a criação daquilo que Deus intencionou para que a gente conseguisse viver as nossas experiências e se desenvolver enquanto uh, espíritos em evolução. Né? Então, os devas, através dos elementais, eles sempre buscam proporcionar para a criação tudo aquilo que a gente precisa para conseguir evoluir, experimentar aquilo que a gente precisa para conseguir se desenvolver. E não por acaso, né? O mestre Allan Kardec já falava que o espírito humano, ele precisa de experiências, precisa passar por situações diferentes, para que cada situação aflore sentimentos diferentes, para que a gente consiga transmutá-los, elevá-los numa sintonia mais frequente, mais elevada. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Tem gente que às vezes, né? Uh, a pessoa ela é mal esclarecida, ela não tem essa profundidade, ela não está interessada no poder por trás do verde, que inclusive uh, é a primeira cor que o olho humano reconhece, você sabia disso? O, assim quando a gente nasce, assim quando a gente nasce, o verde ele é a primeira cor que a retina, que a íris consegue identificar. Por que será? Será que é Deus né, já mostrando para gente, olha, essa cor verde que você está vendo ali é a cor dos seus professores, é a cor dos seus ajudantes, é a cor daquilo que vai te ajudar? Não, vou deixar essa reflexão para você, né? Então, o verde, as plantas, elas vêm para nos ajudar quando sozinhos a gente não consegue levar nossa sintonia. Quando a gente, com sentimentos, pensamentos, emoções desequilibradas, a gente não consegue uh, limpar isso sozinho, não tem esclarecimento de que isso é possível e acaba confundindo que uma dor nas costas, um mal-estar, uma gastrite, uma dor de cabeça, uma crise do pânico, uma síndrome de ansiedade, apesar de ser comum, não é normal síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, dor nas costas, ura encravada, essas doenças, essas dificuldades do dia a dia, são comuns de acontecerem, só que o normal da nossa natureza é ser pleno, é viver o amor, é ser alegre, é ser feliz, saudável e próspero. É só vivendo a nossa beleza, só vivendo em comunhão, em sintonia com a força do Pai Maior que a gente vai conseguir, vamos dizer, zerar a vida e ter uma vida mais equilibrada e terminar esse ano no Planeta Escola com aquele carimbinho de nota 10, com aquela nota 10 no boletim de que a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente veio fazer. Em cima disso, né? Caso a pessoa, caso para quem está aqui nessa vida e não está conseguindo zerar essas energias, não está conseguindo eliminar esses bloqueios energéticos e por causa disso está somatizando dores no corpo, está somatizando qualquer dificuldade, qualquer bloqueio que já estava no campo energético, só que por tanto tempo isso aconteceu, isso acabou a ser somatizado no corpo físico, hoje eu vou te trazer uma técnica para usar o poder do reino vegetal para você conseguir tirar, de vez essa dor, essa somatização do seu corpo físico através da energia profunda, do poder oculto das plantas e hoje eu vou usar tanto uma planta especial como uma convidada especial que você já vai conhecer a gente só vai se preparar aqui e eu já vou trazer os dois fica aí só um pouquinho que a gente já vai entrar nessa parte muito bem, voltamos do intervalo, estou aqui com minha convidada a Nath ela participa aqui nas atividades do estúdio e hoje a Nath ela vai ser nossa voluntária para essa técnica que eu vou te ensinar que quem é recruta, quem está chegando aqui no reino vegetal quem está no, tá chegando novo aqui no canal da FitoEnergética pode ser que não conheça mas o nome da técnica ela é muito poderosa para dores locais para aliviar pensamentos negativos, para tirar toda e qualquer obstrução, é a técnica da bioplasmia. Nath, então já para a gente te aplicar essa técnica, né, vou mostrar para o pessoal, uh, a gente vai precisar de uma planta viva de preferência, ou se for colhida, que ela seja colhida no máximo até duas horas. Não dá para ser uma planta colhida há muito tempo, colher de manhã para fazer de tarde, porque a energia da planta ela vai embora. Então, se você quiser colher uma planta, que você faça a técnica em até duas horas depois de colher a planta. Qual planta que você usa? Aqui você estiver perto. A energia das plantas ela não julga. Uma orquídea vai te ajudar, um alecrim vai te ajudar, um tomilho, um manjericão, uma sálvia, uma arruda. Independente da planta, ela está aqui para ceder energia para nos ajudar. E também uh, se você né, já tiver mais conhecimento na fotoenergética, você pode escolher um vegetal que esteja mais alinhado com aquela dificuldade que você quiser tratar. Se não souber, se não quiser, se não tiver, você pode usar qualquer planta, que a planta vai ser a energia dela igual. Beleza? Uhum. Nath, tudo pronto? Tranquilo. Eu vou pronto. te tocar, talvez, no ombro, né? Me fala um lugar, você está com dor no, no, fi, no corpo físico? Tem alguma coisa que está te incomodando? Aqui, na parte das costas, aqui em cima. Na parte das costas? Isso. tá. Então, quando for a hora de eu te aplicar a técnica, eu vou só te pedir para você virar e daí eu vou te encostar com suavidade, tá? Se te incomodar, você pode me falar que daí eu dou uma limitada. Pessoal, então vamos lá? Para a parte da técnica, ela é bem simples. O que, que você precisa? Eu estava aqui escondendo, né? Não sei se deu para fazer um spoiler. Mas eu tenho aqui alecrim, tenho tomilho e tenho aqui uma mudinha de louro. Qual que eu posso usar? Qualquer uma, tá bom? Eu vou usar aqui o louro. No sentido de usar o louro para você. tá? Eu vou usar aqui o louro que ele está vivo, está plantado, tá, tá novo tá na Terra, e daí eu vou te até explicar uma particularidade, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou pedir permissão para me conectar com a energia do louro. Quem é guardião, quem já estuda a energética, pode ativar o verde prata. Do topo da minha cabeça vem uma luz prata, quando volta o prata vai o verde do centro do coração. Volta o verde vai o prata, volta o pra prata vai o verde. Isso fica oscilando. Verde, prata, verde, prata. Ou se você não quiser, você pode cantar um mantra. Pode fazer uma oração do seu gosto, pode aplicar reiki, karuna, sequim. Você pode fazer o que você uhum. quiser, o que te conectar com a energia superior da espiritualidade e pedir para que você acesse a energia da planta que você tiver. No caso aqui, eu estou com louro, uhum. beleza? Então, uma vez que você ativou a planta, uhum. então eu vou te pedir para você se posicionar, que daí eu vou te aplicar a energia. Então, a Nath, ela comentou, é aqui? Isso. Então, bem aqui na região das clavículas dela, do, do trapézio, né? Então, ela está com a energia... Uhum um pouco estagnada aqui, o que, que eu vou fazer? A bioplasmia é uma pancada de energia para você conseguir liberar todo o bloqueio energético. Aqui ela está com dor no, na, no trapézio. Se ela estivesse com dor no pescoço, poderia fazer no pescoço. Se ela estivesse com dor no cabeça, poderia fazer nas têmporas. Se ela se sentisse bem, poderia fazer bioplasmia? Poderia também. Poderia fazer no topo da cabeça, na altura do coração dela. Vai de caso a caso. Aqui, como ela está com dor nas costas, eu vou aplicar na região do trapézio dela. Ativei a planta, fiz o verde-prata, cantei o um mantra, fiz uma oração, energizei o louro ou a planta que você tiver. O que a gente vai fazer? Ela é bem simples. A bioplasmia, a gente tem um apelido para ela aqui na Luz da Serra, que é a técnica 330. Eu vou passar a mão na planta no mínimo 3 vezes, de 3 a 6 vezes, então 4, 5, e vou aplicar no ponto de dor da pessoa durante mais ou menos 30 segundos. significa vida, plasmia vem de plasma que é energia, a energia da vida da planta, ela cede a energia dela para a gente conseguir transferir para o nosso corpo físico apliquei aqui, novamente a planta está energizada e como se eu puxasse um pouquinho, eu vou trazer a energia do louro e aplicar aqui, eu pego na mão e coloco no lugar fico ali, se você quiser fechar os olhos pode fazer umas respirações profundas para você se entregar e relaxar Novamente, eu passo a mão na planta, no vegetal recém-colhido ou no vegetal plantado, de três a seis vezes, puxo com a mão e aplico no local de dor. Quando eu senti que a energia da planta internalizou, foi absorvida pela pessoa, pelo corpo dela, então eu posso fazer. Vocês viram que eu estou fazendo aqui agora a quarta vez, essa vai ser a última. Vou fazer só um pouquinho mais aqui embaixo e eu vou dar por encerrado. É 3,30. Passo a mão de três a seis vezes na planta, aplico durante 30 segundos no ponto de dor. Beleza. Nath, pode virar. Como é que você está sentindo? Tranquilidade. Dá uma levezinha, né? Dá uma leveza. Dá uma leveza. É isso. Pessoal, a bioplasmia é assim que funciona, Nath. Gratidão. Então é isso, pessoal. A técnica da bioplasmia é essa, é a técnica 330, como a gente conhece aqui. É uma técnica comum que todo mundo pode fazer, que a gente ensina em vários cursos, nos nossos treinamentos de fito tanto fito essencial, quanto o energético e magia com as ervas. E também no nosso curso, na nossa imersão, Alquimista das Ervas, que a gente vai ter uma próxima em breve. E se você quiser aprender mais, não só a bioplasmia, mas outras técnicas que vão te mostrar como usar o poder do verde-prata, o poder das plantas, para te ajudar nos seus desafios, nos desafios diários de qualquer pessoa que você conheça, fica ligado nesse vídeo, na descrição desse vídeo, que em breve a gente vai colocar o link para você se inscrever. Aqui quem falou foi Luiz Mourão, dos professores de fito aqui da Luz da Serra. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e muita luz!